Fala galera, aqui é o Romero Macena, eu sou o criador, o idealizador da fanpage chamada English Experience e eu estou gravando esse vídeo aqui hoje porque na verdade eu tenho um desafio e eu preciso da sua ajuda em relação a esse desafio. Antes, deixa eu me apresentar um pouquinho, como talvez você já sabe, eu sou especialista em aprendizado acelerado, programador neurolinguístico, hipnólogo, coach. E eu criei essa fanpage, na verdade, para poder compartilhar dicas dessas áreas minhas de especialização para que você possa aprender o inglês ou o idioma que você deseja aprender de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais natural e sem bloqueios que normalmente acontecem enquanto você está aprendendo uma nova língua. Bem, talvez você não saiba, mas eu também sou proprietário de uma escola de idiomas e eu sou poliglota e eu aprendi o inglês e as outras idioma, os outros idiomas que eu domino de uma forma tradicional. Essa forma que você utiliza por meio de escola, por meio de professor e por meio de um livro que é um, um instrumento da escola e do professor. Bem, então eu descobri durante esse tempo todo, que eu já falo inglês há mais de 10 anos e eu já tenho a minha escola há mais de 5 anos, eu sempre percebi que realmente existiam formas de você aprender o idioma muito mais rápido, de uma forma muito mais natural e segura, então eu fui desenvolvendo técnicas e ferramentas e foi por isso que eu fui atrás desses, dessas formações para eu poder trazer para um aprendizado muito mais rápido e seguro, então é por isso que eu preciso do seu desafio, como eu já falo inglês, não tem a mínima lógica de eu poder falar que eu vou aprender inglês novamente, um idioma que sempre foi minha paixão e eu não domino ainda é o francês. Eu tenho o um básico do francês, o que seria o que ao verbo de no inglês. Então o meu desafio é o seguinte, para eu provar os meus métodos, as minhas técnicas, eu preciso da sua ajuda. Eu estou gravando esse vídeo hoje, que é o dia 4 de janeiro de 2017, e eu me comprometo dentro de 90 dias, 3 meses, a estar fluente no francês. Se você duvida que isso é possível, ah, detalhe, eu vou aprender francês sem professor, estudando sozinho com os métodos que eu desenvolvi. Se você duvida que isso é possível, então eu peço sua ajuda Porque você vai me ajudar a me comprometer com a minha meta Então compartilha esse vídeo, comenta, fala que você não está acreditando Ou se você acredita, também comenta que você acredita Dá uma palavra de apoio, compartilha também falando E eu vou gravando vídeos durante esses 90 dias Para eu dizer como é que está o meu desempenho em relação à língua francesa O francês é uma língua que eu amo de paixão Já comecei a estudar, mas eu nunca terminei o francês Então eu quero provar para você que está me assistindo que o meu método funciona e que dá certo, e que qualquer um pode aprender qualquer idioma com o tempo que ele achar que ele necessita aprender. Então, esse é o meu vídeo hoje, e eu a partir desse momento vou começar a gravar mais vídeos dando dicas de coaching, PNL, hipnose, aprendizado acelerado aqui para a fanpage da English Experience. Então, é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!